Eu encontrei mais pessoas no mundo invertido do Minecraft, o Apu. Nós nos equipamos e fomos atrás de uma saída desse lugar. E Meio que achamos um portal que nos levava até esta caverna, numa dimensão fria e tenebrosa. Ao sair da caverna, estávamos presos numa dimensão de gelo. Mas o problema é que não estávamos sozinhos. Tinha mais alguém lá e precisamos fugir desse local antes que seja tarde demais. Mano, gente, aonde a gente veio parar e o que é aquilo voando? Uou, calma. A gente voltou. É, mas... Não exatamente onde a gente conhece, né? Não, pera. Esse lugar é novo. Não, não é novo, não. Eu já passei por aqui antes, eu acho. Eu não sei, eu tenho a impressão de que todo lugar aqui é igual, mano. Mas isso aqui é o normal, é, é, é o começo, não é? Teoricamente, eu nunca vim pra cá, na realidade. Então, Nem pra eu. mim, Era. meio aqui, é tudo novo. Não, não, não, não, não, não, não. Eu digo que é a primeira dimensão, não é a nova que a gente entrou de gelo, né? Ah, não, isso aqui ah, é a é dimensão, dimensão normal. Não tão normal, né? Mas é. É, é. é. <risos> tá, eu acho que a gente vai ter que encontrar o caminho de volta pra casa, mano. Se a gente for jogar daqui. Aqui, mas como a gente voltou? Cadê vocês? Eu tô perdido, meu Deus. Tamo no mesmo lugar, juntos, né, House? Onde? Mano, eu me perdi de vocês. Cadê vocês? Caraca, pô. Mano, pra, pra onde você foi? Tava todo mundo parado. Caraca, eu se perder da gente, velho. Como isso é possível, cara? Eu só olhei pro outro Ali, lado. ó. Aqui. Achei. Achei vocês. Mano, ele foi mano. pra outra montanha, House. Calma, a gente tem que ficar muito perto pra não se perder. vaca, vaca. Vaca, vaca. vaca. A vaca louca. Mano, o que eu ia falar é que como a gente veio parar aqui? Será que tem a ver com aquele badalar de sino que vocês ouviram? Vocês ouviram também, né? Não, não. Pera, então não tem a ver com o badalar de sino. Como que a gente foi jogado de volta? A gente não passou pelo portal. Eu, inclusive, eu tô cheio de lixo aqui que eu trouxe daquela dimensão, ó. Eu acho que, muito provavelmente, deve ser um poder daquilo, daquele treco. Certeza que é, cara. Tem a ver com tá. aquele bicho. Não, não, calma. Então vamos voltar. Vamos, vamos, vamos reunir recursos, mano. A gente precisa de mais comida, velho. Inclusive, a gente tem que encontrar o Pedrux. Como assim encontrar o Pedrux? Ué, a construção dele não tá na dimensão? Significa que ele deve estar tá aqui também. Eu não vi a construção dele. Eu vi a construção eu vi. dele? Eu vi, O restaurante dele tá por aqui. Aff, eu não vi, não. Eu tenho um objetivo para gente. Calma, cara Sai daqui. Mano, mesmo a gente tendo equipamento, tendo tudo, a gente continua extremamente fraco. Eu acredito que a única forma de a gente conseguir derrotar alguma coisa ou realmente se proteger aqui é ficando forte de verdade. Então, eu sei uma coisa que a gente pode fazer. Eu sei o caminho para conseguir a espada mais forte de todas. Mais forte que essa que a gente sim, tá usando? Só que tem um problema. Estão vendo ali em cima aquele Abyssal? Sim, sim, aham. Uh -huh. A gente vai ter que derrotar ele e todos os outros que aparecem. Nossa, cara. Pera. Tava temendo eu, por isso. E onde ele tá? Uh, por aqui. Ao redor. Em algum lugar. Sempre que aparece isso, aqui, é que ele tá perto. O único problema é que eu nem imagino como ele seja. Pera, cara, se ele deve um tá... nome, deve ser dinossauro, velho. Faz sentido, House. Faz sentido. Absor, tá ligado? Tá, então vamos andar em linha reta por aqui e vamos procurar algum dinossauro. Pera, apareceu ah, apareceu outro, Apareceu é um o Elder. Dele. Eu tô atacado por uma aranha. Tá, pera. Me segue, me segue aqui todo mundo. Eu que você de monstro aqui, mano. Foi. Ele tá vindo, ele tá vindo. Parece que é o Elder. Olha aí, ataca, olha aí. Ataca. Calma dentro, não, ataca. Calma, meu Creeper! do Não, ataca o Elder. Deixa o Creeper. Oi. Peguei, peguei alguma coisa. Calma, calma. Caraca. Peguei, peguei, peguei. Mano, não foi isso tão Cara. rápido. O que, que você pegou? Ele tava vendo um lugar familiar. Ali, ó, a minha casa aqui. Vem, vem pra minha casa, lá a gente conversa. Meu Deus do céu, é bicho pra caramba. A minha casa não é segura, mas vamos passar por ela pra ir pra nossa base segura. Boa, boa, boa. Aqui, ó, cadê você me vendo aqui? Ó, vem por essa parede aqui ó que eu tô. Uh, boa! Tá, vamos passar reto e vamos e vamos para a base secreta. De depois a gente vê alguma coisa. Gente, cada um desses boss dropa um, um tipo de itens diferente. Esse boss da vez, ele dropa esse essa pena aqui, que é um elder. eye é o olho do elder a gente oh, conseguiu mais. Outro. Oi, tem não, outro mas o, a, agora o elder a gente não precisa mais. A gente vai precisar encontrar mais dois boss diferentes e descobrir qual desses dropa esses itens são quatro bosses que tem aqui no total. Só três dropam o item que a gente precisa. Um já foi a gente derrotando ah. os outros, a gente vai ter basicamente quase tudo que a gente vai ter que usar ali, a, a nossa base aqui? Vocês uhum. sabem que aqui em cima tem um altar de ritual, correto? Sim. Sim. A gente vai fazer um ritual literalmente num local como esse, mas não vamos usar a nossa casa, né? Vamos fazer outro pra spawnar um boss ultra poderoso. Nesse momento é muito importante a gente ter encontrado o Pedrux, porque eu não sei se a gente vai dar conta disso. Derrotando ele, a gente vai conseguir uma espada mais forte do que essa e aí eu sei fazer um outro ritual pra finalmente conseguir a espada mais forte de todas. E esse é o nosso objetivo hoje. Ah, pera, calma. Eu lembro de tem encontrado um Crystal Golem na base do House, mano. House, você sabe onde é que fica a sua casa? Sei, sei sim. Sim, tá. Acho que é bom a gente ir para lá, pegar esse Crystal Golem. Tá, me segue. Vamos para a base do House, então. Já vamos derrotar esse outro boss e vamos resolver isso tudo. Bora. Ó, lembre-se, se alguém se perder, basta procurar o caminho que tem os tijolos no chão e começar a seguir ele. Sempre que tem tijolo, leva para alguma estrutura como as nossas casas, ou a loja da Poki, ou até o banco. E outro detalhe importante é olhos abertos. Como vocês falaram, o Pedrux pode estar que... tá por aqui. Sai vocês. Sai de vocês, tem um Creeper. Boa, peguei, peguei. Isso, isso é cego. Então, é, cuidado. Algumas plantas que vocês pisam, ela vai dar efeitos negativos ou positivos em vocês. Na realidade, a por volta aqui. Hum. Essa planta em específico aqui, olha, se vocês achar ela, essa aqui é a planta. É só pisar nela, vocês vão entender o porquê. Ela é dá regeneração quase infinita. Caraca, juntou um monte ali, velho. Pronto, ó, tá sem vida. Vem pra cá e recupera. Ô, oh, gente, tem o Roca e o Absaur aqui. Nossa, eu ia falar cara. exatamente isso. Tem dois por aqui. Tá bom. Qualquer um desses dois que a gente achar é ótimo. Vamos seguir na estrada pra gente não se perder. Mas se a gente achar, a gente ataca. Beleza. Que isso? Peraí, ah. o que o que quer é esse? Não sei. Eu sei que eu tomei um monte de efeito. Mano, quem, quem tá olha aqui? aqui. Caraca, que loucura. Usa, que o usa o escudo, usa o escudo, deixa o escudo ativado. Eu não sei se a gente derrotou ele ou não. Eu sei que ele, ele consegue Ali, se deportar outro outro aqui. Tá. Nossa, tem um monte. Derrota, derrota ele. Uba. Foi mais um. Tá. tá. Se a gente Deus. conseguir dois de tudo, a gente pode conseguir mais de uma espada, mas... Eu não sei se vai valer a pena. De qualquer forma, vamos seguir para lá, que é a base do house. Nossa, mano, tem. aqui, aqui, aqui, gente. Olha aqui em cima. Da montanha. Olha, o restaurante do Pedrux. Caramba, tá aqui mesmo, mano, velho. Eu, eu disse, eu disse, velho. Pera, vamos entrar lá. Vai que o Pedrux está lá. Eita! O quê? Tem um guarda aqui. Tem outro ali, cuidado. Tem um Elder na porta da casa do Pedrux. Cuidado. Nossa, tá cheio de bicho lá na frente. Gente, tô precisando de uma ajudinha aqui. Caramba, que loucura, calma. Boa, derrotei um elder. Calma, essa planta é da vida não dá fogo. Droga. Eita, eu usa um o do anel um de regeneração. Eu não tenho, meu anel não é disso. Aqui, chegamos no bioma House. Tá. Olha o cristal golem. Você tá vendo o cristal golem house? Apareceu na barra, apareceu em cima. Ele tá na base do house. Ele tava lá quando eu passei. Tá, vamos pra base do house e, gente, o Crist... Meu Deus, outra baleia daquela. O cristal golem é forte, então to... não ataca sozinho. Ninguém ataca ele sozinho. Tá, ó, calma aí. Se eu não me engano, Eita, ele tava atrás da base do house. Vamos pra lá, vamos pra lá. Mano, tem uma aranha gigante. Ataca ela, defenda, ataca ela que eu defendo, vai. Oi, tá. brabo. Cadê? Ele tava tá por aqui. Eu acho que ele pode só ter mudado de lugar. É, não, definitivamente ele não tá mais aqui. Aí sumiu a barra dele. Ele, a gente Se afastou. Talvez ele seria pra lá no meio da floresta. Vamos, vamos pra lá. Ó, oh, A gente estava exatamente aqui quando apareceu a barra de vida dele, mas ele não tá mais aqui. Como ele nasce no bioma rosa, eu acho que mais sensato é a gente... O que que é aquilo brilhando? Eu não faço a menor ideia. Vamos atacar, mas vamos atacar, pode ser útil. Tá faltado, Essa floresta tá aqui, ela já tem alguns, tipo, alguns itens que a gente pode precisar na nossa jornada. O que, que é isso que ele dropou? Ele dropou uma alma de Phantom. Espera aí, aqui tem um buraco? Ah, não. Achei que alguém podia estar morando aqui. Oi, gente. Oi. Eu acabei levemente me perdendo. Toda hora isso. Mano, é tudo igual aqui, velho. Eu não consigo me achar. Tá, vamos pra casa do House e vamos sair em busca de um Crystal Golem, calma aí. Tem um Crystal Golem aqui! Vem aqui comigo! Você tá, tá vendo? Onde você tá? Tô, eu tô, em frente à casa do House! Tô vendo aqui, você, pô! Aqui. Gente, ali. Cadê? Ali! Tá, meu. pera, pera! 3, 2, 1 e vai! Meu deus, o bicho é forte. Ataque ele! Nossa. Ataque ele! Fui! Fui! Mais uma! Ico foi, derrotado. foi. Yes. Ele, dropou. Nossa, ele dropou, ele dropou o um item. Calma, vamos para base do rosa para recuperar a vida. Tá todo mundo embaixo, tá todo mundo fraco. Boa, boa, boa, boa. Então, para a base do rosa não, para aqui, ele tem muito não. bicho. É, tem muita aranha lá. Nossa. Aí, deixa eu jogar algumas coisas no itens fora. Bom, gente, já temos dois dos três itens. O último que eu acho que a gente pode chegar a precisar é o drop do de roca. O único problema é que eu não sei exatamente o bioma que ele nasce. Eu sei que não é no bioma da minha casa e nem no bioma rosa. Cara, a gente vamos... tinha passado por um lá em frente ao, o banco? ao banco. Tá, verdade. Vamos para lá então. Vamos para lá então. Eu tava pensando aqui. Gente, gente. Oi? Ah, Ei, vocês estão aí? Meu Deus do céu, eu me perdi de vocês. Eu tava pensando aqui. Vamos tentar não usar os nossos anéis mágicos que o House deu. Porque a gente vai ter que guardar ele pro boss que a gente vai derrotar depois de conseguir todos esses drops desses boss mais fracos. Porque vai ser muito cara, complicado e às vezes a gente morrer alta. Gente, preciso de uma ajudinha aqui. Meu Deus, é muito bom. Opa, atrai os bichos. <risos> Nossa. Uma coisa me deu. Efeito Winter. Tem um cara ali? Tem uma pessoa ali? Ah, Quem Que é esse cara. É o Silvio do banco. Nossa, ele tá perdido, cara. Coitado. Mano, até ah. ele. Silvio, se esconde no banco. Se a gente achar uma saída, a gente te busca. Volta para lá. Corre. Ah, espera. LG, a barra do The Rock apareceu de novo. Apareceu. É, vamos, sim. vamos pra, vamos para frente do banco. Vamos para frente do banco. Oh, Guarda, tá ali o segurança também tem mais coisa do que devia aqui, mas não vamos perder nosso tempo. Vamos focar em derrotar o boss para a gente conseguir os itens. Eu acho que essa é a melhor maneira que a gente pode ajudar todo mundo é arrumando uma saída para essa dimensão. Ou será que tá o The Rock, cara? Alguém sabe como ele é? Eu acho que eu já vi um. Ele é tipo um cachorro gigante. Eu vou eu vou andar pra floresta aqui. Vem, vem cá, gente. Não, mas ele sumiu. tá pra cá, ele tá pra cá, gente. Aqui, ó, tá pra cá. Aqui onde eu tô, ele mostra a barra de vida dele. Tem também, dois agora, ó, tem dois aqui. Tá ali na floresta. Achei! Estou vendo ele. Aonde? Bem aqui onde eu estou, todo mundo. Volta aqui. Ele está indo... Ele está em linha reta para lá. Deixa eu comer uma maçã. Vamos! Essa floresta tem muito mob, velho. Olha, ele tem ali na frente. Meu olha o tanto de soldado que tem, tem aqui, bicho. cara. Tem muito bicho. Gente, gente, gente, me ajuda, me ajuda! Tem muito mob aqui, velho. Gente, eu o tô Roca tô com... tá me atacando. Eu tô sozinho. Corre, LG, corre! Cadê, tu, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Meu Deus, o que é isso? Ele tá quase morrendo. Boa, foi? Foi. foi boa. Tá bom, calma. Ele deu alguma coisa? Deu. Ele deu o chifre do roca Calma. Boa, boa, Caraca. boa, boa. Que difícil, velho. Gente, me protege que tem que ver uma coisa aqui. Tá, descobri. Temos tudo necessário. Eu acho que o resto está na nossa base. Pelo jeito, o Abissauro não vai ser necessário. É isso. Voltamos então? Sim, mas não é pra esse lado. Eita, <risos> é, é pra cá. Ah, eu tô cego. É pra cá. V vamos por aqui. Chegando na nossa base, eu vou ter que dar uma conversada com vocês e reunir mais alguns recursos que vão faltar. Mas eu acho que é pra gente ter tudo. Ó, oh, já, já tô vendo a loja da Poki aqui. Ó, oh, eu tô vendo o Abisauro. Vocês querem tentar derrotar ele, ele e ver se tropa alguma coisa útil? Aproveitando? Tá cheio desses bichos. Cadê ele? Em cima da loja da Poki, Eu vou. Ai! Nossa, caiu. Tem mais um. Tem um aqui. Deu rock na minha cabeça. Calma, LG. Che... Calma. Oh, sal, sal, sal. Já tô lutando, já tô lutando. Ah, dinossauro. Meu Deus. Nossa, o tamanho dele! Foi! Derrotamos! Foi! Peraí, eu preciso, Eu tô com náusea! Calma matei a derroca, matei a derroca sozinho! Nice, Boa! Nice, nice. O que ele dropou, LG? Calma, eu não sei, eu achei que era nesse buraco aqui. Mano, eu tô com muito efeito. Decomposição, má sorte, queda lenta, velocidade, força, fraqueza 2, dois, náusea 2, fome 2, lentidão 3. Muito senhor. Meu Deus do céu. Também. Tá, ele, ele dropou um item que a gente ia precisar, mas meio que eu já tenho ele. Então a gente pode ir para casa por enquanto. Tá, gente, é o seguinte. Eu acredito que eu tenha todos os drops de boss que eu preciso para fazer isso. O que, que é aquele cachorro ali? Cachorro? Vocês não viram um cachorro em cima da casa aqui e, e, e ele aparecendo pela parede com um efeito de brilho? Não. Apareceu o um cachorro com efeito de brilho e saiu. Eu juro. LG, você tá alucinando, velho. Eu juro <risos> que eu vi isso, cara, de verdade. Não. <risos> ali! Ali! Ali! <risos> o que é verdade, é verdade. Oxi! Eita! Oxi. É, tá bom. Pera, calma, ele ah. disse que conseguiu todos os drops dos mobs, né? Sim, a gente precisa basicamente desses três drops de boss para a gente poder fazer o spawn do último boss. Porém, vai ficar algumas coisas. Vocês lembram desse soul hurt que a gente conseguiu durante a exploração? Uh, pera peraí, eu acho hum, que eu consegui dois sim. desses. Aqui, ó, tenho dois. Eu tenho tá. mais um pouco aqui embaixo também, deixa eu pegar aqui. A gente vai precisar de vários desses. Pera, mas pra quê? Pra que você precisa de vários desses? Esse item, ele é capaz de fazer... Já viu aquele bioma que tem um fogo verde? Sim. Acho que já. Perto fogo da casa verde. do House tem. O House sabe qual que é. é. Você pode entrar todos que você tiver, House. E esse item é capaz de fazer esse fogo verde no altar do ritual. Tá. E pra que isso? Pra que exatamente você precisa. A disso? gente vai invocar um The Roca ultra-tunado. Tá. aí, calma. Mas ele já tomou. Mano, ele já tomou um sacode de The normal. Não, A gente conseguiu matar ele até aqui de boa todo mundo. Eu acho que o The o, o outro, vai ser outro problema bem maior. Tá, então já tem tudo pra invocar ele? Não. Falta duas coisas. Uma, o um olho do fim ou uma pérola do fim com um foguinho do Blaze e uma lágrima de Gash. E aí, galera? Alguém lágrima tem? de Gash eu tenho também. Tem? Boa! Só falta o um olho do fim agora. Como é que a gente vai conseguir o um olho do fim? Tá, então, tem dois jeitos ou a gente tenta matar aquela aranha que teleporta para torcer que ela drop, e a vara de Blaze a gente dá um outro jeito. A gente pode procurar com o Pedrux ou eu, eu tenho isso aqui, ó. Eu o matei quê? algum eu isso aqui, velho. Será que isso aqui não serve? O que, que é isso? Eye of Horror? Tá, isso serve perfeitamente. Só falta a lágrima uh, de Gash, então. Boa. house lágrima lágrimas de guest. Tá. aquelas baleias voadoras. Ah, boa! Tá, gente, é, eu não sei se vocês estão carregados com esse é. somnium aí, mas seria uma boa. Carrega o somnium de vocês. Já tá cheio, já tá cheio. <risos> Opa. Eita, é, calma, que, fui, é que foi eu, isso. eu, eu escorreguei Ataca, o dedo aqui. Fui eu, fui eu escorreguei o dedo aqui, Sim. foi matar. Tá. É, é, na realidade, eu acho que seria uma boa a gente conversar sobre isso, já para não ocorrer esse tipo de problema durante a batalha. Antes de fazer tudo, do boss, eu tenho dois anéis. Um deles, eu dou choque em vocês. Na realidade, eu não testei, então não sei se eu testo. Vai, Eita. Eita. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai é bem eu, poderoso? Não. Deixa eu falar a verdade, não me deu dano. Não, mas tá. Não, mas incomoda, ele me deixa lento. Eu tenho um outro que ele gasta fogo. Só que eu acho que esse fogo demora muito para apagar. Não sei se vale a pena eu testar em vocês. Testa, eu tenho água, eu tenho água. Tá bom, então, peraí. Oh, esse oh, é cheitinho, cheitinho, hein? Caraca, não passa, não passa. Meu ele. Deus. Não vai morrer, não ah, vai eu morrer. Vou deixar a água aqui, deixar a água aqui. Fica na água, house Boa, boa, boa. Acho que apagou. Caraca, velho. Passou, passou, passou. Caraca, tá esse é chato, uh, mano. E vocês, o que vocês têm aí? ó Eu tenho o de regeneração. Quando eu utilizo ele, recupera a minha vida. Eu tenho o do raio, que vocês já testaram, né? E o anel de tempo. Esse eu não sei como é que faz, velho. Uh, quer testar? Tá bom, vamos lá. 3, 2, 1. Eita, eu não eu... consigo se mexer. Eu não consigo mexer, me pular, fazer nada. Cara, não se mexe, não, não se, se mexendo. mexendo Não. Caraca, eu não que consigo você... fazer nada. Isso aqui é muito eu consigo bom, te bater? Mano. Eu consigo te bater, sim, mas sim, eu não consigo você me consegue, mexer. Consegue me bater, mas eu. você tá travado. Sim, e eu você não consigo ver quase ver... nada. Fica muito tempo, mano, olha tá. isso. I isso é bom. Tá, e você, Raul? Cara, eu tenho esse aqui de fogo. Usa aí. E tá. tá, você taca uma bola de fogo. Isso aqui não demora tanto. E tem esse aqui, se afastem, por favor. Tá, calma. Que isso? Tá. Calma, calma, é. tá é é. isso é bom, não, isso não. É, bom. é bom demais. Tá, eu acho que nós temos tudo que a gente precisa para batalha. Tá, é. e, e, tá muito, e pera aí, calma, eu, eu preciso de mais comida, mano. Eu só tenho oito melancia. Ó, eu tenho aqui cinco, Apu. Pega pra você aqui, ó, sobrando. Ah, tá sobrando? Tá, tá. tá. então okay. falta alguma coisa, tá tudo certo? Tá, acho que não, acho que só falta encontrar o Pedrux. Você quer encontrar o Pedrux antes ou depois? Acho que antes, né? Na realidade, depois. Mano, como que a gente vai trazer o Pedrux pra uma batalha contra o chefão? Ele não tem nada. A gente pega o chefão. Então, faz o item mais forte, a gente pode repassar de item para ele e a gente já traz ele em segurança. Como você sabe que ele não tem nada? E se ele tiver melhor que nós? LG, quanto mais tempo a gente demorar, pior pode ser pro Pedro, velho. Verdade, cara. Tá. Se ele não tiver nada, então a gente deixa ele aqui, derrota o boss e dá item para ele daí, tá, então. Pô, a gente pode tentar dividir. Eu tenho um machado forte, mano. Tem uma armadura reserva. Pera aí, hum. eu, eu vou pegar essa armadura aqui eu vou levar junto. Caso ele não tenha nada, a gente dá esses itens para ele, entendeu? Tá. Ó, eu tô tudo que eu tiver de essa, então eu vou colocar aqui no, no baú. Tá, boa. Faz isso. Deixa eu ver o que, tá. que mais tem. Na realidade, enquanto eu vou craftar o que a gente usa pra spawnar. Ah, esse boss Boa Faz isso, mano tá, tá, fazendo. tá, eu uso Um chifre de roca A mão do golem de cristal O olho de elder um olho de Ender e uma lágrima de Ghast. Com isso, a gente vai ter o olho do abismo. Tá, eu estou pronto. E vocês? Calma, eu estou terminando de craftar aqui uma armadura, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos em cima do restaurante do Pedrux e vamos colocar a tocha e vamos gritar. Se ele estiver perto ou longe, ele vai ouvir a gente gritando e vai ver as tochas. Uh, verdade. Vamos olhar no boa. banco também. Vamos olhar no banco também. Boa, boa, verdade, boa. Vamos embora? Vamos. Tá, gente, é o seguinte. Todo mundo sabe que aqui é um problema. Então vamos correndo, vamos subir no telhado do restaurante dele, colocar a tocha e vamos tentar procurar ele. Alguém viu a casa dele ou é só o só o restaurante? Eu vi só o restaurante. Mas por que eles vieram para para aqui? Boa pergunta. Bom. De qualquer forma, vamos pra lá, vamos achar ele. Eu sei porquê, mas eu acho melhor ele falar pra vocês. Bom, então, pra isso a gente tem que achar ele, né? Oh, mas vou falar uma coisa pra vocês que é muito aliviante o fato de agora conseguir andar pra cá e sem morrer a cada dois palitos. Definitivamente essa é a melhor parte de estar tá bem preparado. É, a parte ruim é que eu tenho que estar tá preparado, porque eu tô nessa coisa, né? Ô, oh, gente, sério, eu não vejo a hora de voltar pra casa. É Mano. dois, cara, não aguento dois. mais galera, essa... Animação. Galera, galera! Pedrux? Pedrux? Na floresta? Pedrux? Aqui em cima, aqui em, cima, tá em, cima. Aqui em cima. Mas aonde? onde? Ah, ele! Uma bugueirinha! Mano, eu não acredito que eu achei vocês. Caraca, como você Pedro. subiu aí, Pedro, velho? Pedro, você tô eu te aqui. vendo. Desce aqui, desce aqui. Desce aqui. Você tá bem, cara? Como não, você não. tá? Por que, que vocês estão aqui também? Eu vim salvar não a pouco, eu entrei no portal, então meio que... Foi um motivo diferente, basicamente. Mano, eu eu é. só deitei na minha cama e vim parar aqui, velho. Cara, mesma coisa comigo. É Na verdade, parecido. Só Ué? que, cara, vocês estão todos armados. Como assim? Pedro você é. já saiu andando por esse mundo por acaso? Já, mas por enquanto eu não encontrei nada. Eu tava até com medo. Eu encontrei uns vultos mais pra frente e saí correndo. Meu Deus do céu. Pedrux, a gente já morreu, já fez Deus o mundo. Eu tô vendo uma coisa diferente. Cara, eu tive muita sorte, então... Mano. <risos> Pera, Pedro, entra aqui, entra aqui, Pedro. É, vamos entrar, existe, calma. entrar Que isso, que lugar é esse? Tá, essa aqui é a loja de poções do house. Ela vem junto de... com o meu prédio. Putado. Aí finalmente luz. Pera, calma. Ó, Pedrux. quanto tempo você tá aqui, Pedro? Quanto tempo você tá aqui? Mais ou menos um dia inteiro. Eu só tenho uma espada de madeira e eu saí andando Deus. por ali. Não, calma, calma. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Eu, eu sabia que você tava aqui, por isso que eu fiz isso. Pega pra você. Pera, tem uma armadura inteira. Nossa, que espada legal. Caraca, proteção boa. É, ok, é. gostei. Pedrux, meio que a gente tem uma ideia de como seja possível sair daqui. Porém, pra isso, a gente vai, digamos que ter que enfrentar um monstro. E pra poder enfrentar esse monstro, a gente tem tá se equipando cada vez mais e vamos enfrentar outro monstro agora. Muito forte. Então, meio que você pegou a gente no caminho de uma batalha, praticamente uma batalha final, sabe? Tá, então vou ter que ajudar vocês. O House me falou que tinha um mestre nesse mundo mesmo, vocês conseguiram encontrar ele? Sim. Encontramos. Então, eu não sei se é mestre, mas era bem bizarro. Eu não sei se era dele, mas a capacidade de teletransportar a gente, a gente não tava mais nessa dimensão, a gente tava em outro lugar. É. Era bem mais hostil e muito mais frio. Sei lá, imagina uma, uma montanha de gelo, só que infinita. Era, era aquilo, só que era triste, era vazio lá. Triste mesmo, é verdade. Tá, muito galera, eu não tô gostando disso, não aguento mais, eu ajudo vocês. Pedrux, você ia ter uma armadura e algumas coisas. Eu vou te dar um dos meus anéis. Uh, toma esse de eletricidade e toma metade dos frascos. Quando você tomar esse frasco, você vai ganhar uma, uma energia. Ao utilizar esse anel, você vai atirar raio em todo mundo à sua volta. Então vai com calma nessa. Tá, a então gente tem é um bagulho elétrico. Beleza, é, basicamente. É. E agora a gente vai para um altar para summonar um monstro mais forte do que qualquer coisa que você já viu aqui para conseguir uma espada super poderosa. Tá, então a gente ainda não vai matar o chefão. A gente vai se armar ainda contra ele, né? Não, a gente Vai matar o chefão. <risos> a gente tá tentando ficar o mais forte possível. T Eu não sei toma se é o chefão, quem, Pedro? mas a gente tá tentando derrotar todos possível. possíveis. Quem é isso aqui? o machuriken. Você quer fazer alguma coisa? Joga ela. ela. em mim, tirar em mim. Ela tem durabilidade, bom, então não. cuidado. Tá bom, beleza, gostei. Tá, tá, ah, LG, guia a gente. Tá, Peraí, o Pedro não tem um escudo? Ainda não, é, também não. Pera. Tá, eu acho que a gente vai ter que levar ele para base, então. Base, vocês têm base aqui? Tá, é, pera, vontade, espera, espera, espera. Pedro, é toma meu escudo. Se acontecer alguma coisa, você usa ele e segue a gente sem parar. O caminho de tijolo é sempre o caminho mais seguro. Vamos para base? É, vamos. Acho que sim, e não, acho que é respondendo a sua pergunta há muito tempo, Pedro, muito tempo. Na verdade, eu acabei de chegar aqui porque eu tinha combinado de meio que dormir no mesmo quarto que o House pra ele me, ficar me acordando de quatro em quatro horas. Só que eu peguei no sono. E ele também sumiu. Foi exatamente nesse comigo. momento que você veio parar aqui, House? O LG fez contato comigo e me mostrou onde estava o portal que vinha pra essa dimensão. Então por isso que você não apareceu na hora que a gente Sim, marcou. Sim, Pedro. Eu não consegui nem te avisar, cara. Foi muito rápido a coisa. Eu sentei lá na cadeira e só dormi. E eu já vim parar aqui. Não, é que... Ó, vamos indo que não é muito gente, bom ficar na rua, mas eu vou lorota. explicando. Rápido. Vamos ó. matar esse boss. Eu eu preciso voltar pra casa, eu não aguento mais esse lugar. Pedro, né? você não acredita foi assim. Eu vim salvar a Poki e eu salvei a Poki. Ela tava no banco tremendo de medo. Só que o problema é que quando eu salvei ela, ela entrou no portal pra voltar. Eu fiquei preso, o portal desligou. Então a Poki tava aqui mesmo? Tava, ela tava aqui e eu acredito que ela tenha voltado pra casa já. Tá, Só tomara, que... eu, eu não cheguei a ver a cidade não. antes. Como eu cheguei aqui depois, eu não consigo dar essa confirmação pra você. É, isso é um problema. Bom, mas de qualquer forma, aqui já começa a ter muito monstro. Então corre, Pedro. Caraca, velho, eu nunca vi esses monstros. É verdade. É. Pedro, não encosta nas plantas. A maioria delas não são boas. É, eu sei. Tem uma que te taca fogo e outra que te deixa cego. É, exatamente. E é disso pra pior. Tá, já estamos chegando perto da nossa base. É logo aqui do lado da casa da Poki. Você não tinha vindo pra cá ainda não? Pra esse lado aqui ainda não. Não? Mano, Pedro, você não, nem reparou então que os monstros atacam em horda. Mano, nem deu tempo dele, dele experimentar passar tempo nesse lugar. Tem um Na buraco verdade, aqui, tô... pula pra passar. Cuidado aqui, ó, pronto, passa por aqui. Aí, tá, na verdade eu só vi a base do LG em algum canto pra Ali, lá. Ali, ó. Ali, ó. <risos> ali atrás. É que eu vim, dei a volta muito grande para chegar até aqui. Alguém consegue fazer um outro escudo? O que, que é isso aqui? É um anel que estava sobrando de regente. Ah. Boa. Bom, ah, fica com então você, Pedro, que a sua open. armadura é um pouco mais fraca. Acho que é uma boa você ficar com ele. Tem alguns itens aqui tá, dentro bem. ainda, ó. É, eu vou jogar esses itens que eu tenho aqui antigos fora e arrumar os meus. Cara, eu acho que eu consigo fazer outro, outro escudo. Boa, boa, boa, por por boa, favor, boa, boa, house. house. Tá, gente, vocês estão prontos? Sim. Sim. Sim. Sim. Tá, lembre-se, se alguém morrer, deixa a pessoa para trás por enquanto, acaba com o um monstro depois a gente volta, salva a pessoa depois que matar o monstro e vai dar tudo certo. A gente só tem a gente. Então cuidado, mano, morrer não é uma opção LG. Exatamente. Não dá pra morrer, não dá pra morrer. A gente precisa de todo mundo. Pedro toma, toma esse frasquinho já para você ganhar os poderes. Tá, tô tomando. Tá, tem que encher essa barrinha, né? Isso, Isso. pega os escudos. Vamos. Se eu não me engano, tem mais um altar de invocação logo aqui ao lado. Eu não vou invocar na nossa base, porque não acho que é coisa mais inteligente de se fazer, né? É, é, Provavelmente não. Esse daqui meu tem um Deus lago cara. perto, né? Não, vamos para outro, vamos para outro. Aquele ali não vai ser bom. Tá? Se alguém ver um, avisa o próximo que a gente, a gente vai usar já. Tinha um perto da cidade. Você também não quer spawnar lá, não, né? Lá não tem problema, eu acho. Tem um perto da, do meu restaurante. Vamos nele, então. Vamos nele. Pedrux, cuidado. Logo ali ao lado tem um dinossauro ou, melhor dizendo, um abissauro. Aquele ali é um dos tipos dos boss que a gente matou. Tá, beleza. Ele é muito forte? Quando a gente tá em grupo, não. Tá bom, pessoal. Basicamente esse daqui é o altar. É desse mesmo que eu tava falando. É exatamente eu... o altar onde você fez a base, né, mano? Mas e aí, o que a gente é. faz aqui? Então, tá vendo esses cálices aí, Apu? Tem que é, você sair tô. exatamente daí, por um favor? Ah tá, ah, tá, foi mal, foi mal. Eu vou eu acender vou o fogo de todos os cálices. Tá. E com isso, ali no meio, eu vou colocar aquele olho do fim que eu tenho. Vai nascer o boss. Eu não sei o que vai acontecer a partir daí. Então, de preferência, todo mundo. A gente vai ficar mais para algum cantinho na hora que ele for nascer. Vai que ele explode Nossa. ou alguma coisa do tipo. Aí, vocês já sabem, né? o famoso mata. Corre. Ah, tá. Foi mal. Não, não, a não. não. Você quer deixar o um boss aqui? aqui não, não, relaxa, relaxa. Vai dar certo. Vai lá, invoca. Tá, vocês meu estão Deus Deus prontos, Deus. amigos? Não, mas vai embora. Vamos, vamos embora. A gente fica no meu inventário. 3, 2, 1, foi. Cuidado, meu cuidado, sai. Calma, Mano? calma, fiquem prontos. Ele nasceu, nós vai, ele nasceu, nós vai. Vai, que vamos, esse? vamos. É o Blade, tem que matar ele. Mano, meu ele Deus, é Deus não família. Família. tem nada. Ele tinha respondido ele. Ele tinha tá voando, véi. Cadê? Cadê? cadê ele? Cadê ele? Cuidado aí, cuidado com o Drutz. Eita, cadê, cadê, cadê, cadê? Não sei. Ele sumiu. Cadê, cadê, cadê, cadê? Mano, a barra de vida dele tá aparecendo, mas cadê ele? Ele pode só ter. Socorro! O que é isso? Hã? Que isso, cara? Eu tô isso. Ataca ele, ataca ele. Cadê? Alguém tá não, usando não. choque? Não, Ai, É ele, é ele que tá fazendo isso. Tá, mano, a gente precisa acabar com todas as entidades e conseguir achar ele. A parte tá aqui, boa. Tá aqui. Bate nele então, bate nele. Aqui, aqui embaixo, aqui, ó. Tá, ele tá me focando. Nossa. Eu não sei por que eu tô flutuando. Tem véio. mais de um. É um dos poderes desses anéis aqui. Quer, Quer saber? saber? Tem mais Pega de fogo de um. então. Meu Deus, calma. Ai, ele, ó, ele já perdeu um pouco de vida, mano. Preciso de, de cover aqui. Tem alguém me batendo muito. Eu tô Deus voando, Deus céu, se afastei, se afastei. eu levei um trovão, fui eu, fui eu, fui eu. Tô tentando derrotar as outras entidades pra ter só ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mano, ele é muito forte, velho. Oh, ah, Olha, é acertei, acertei, acertei ele. Tô levando choque, cadê Tô levando choque. Ah, chique, chique. eu vou travar sim. o tempo, eu vou travar o tempo. Vamos tentar. Espera, na madeira. hora que ele teleportar, você trava o tempo, então. Você trabalha isso. Tá, fica a a pronto, teleportou, você trava, você trava o tempo. Todo mundo, ó, todo mundo defendendo com escudo. Todo mundo defendendo com escudo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê Vai! Agora não, não, não, não, não, não, tinha, não tinha coisa. Eu tô preso, eu tô preso em algum canto. Tamo junto, ele, a gente tá junto. Calma, calma, calma, ele me teleportou. Cadê ele? Meu Deus, meu Deus, meu tá Deus, ele absorveu a minha magia, como assim? Tá, então calma, pera, eu acho que, nossa, eu tô quase morrendo, vai ter que ah, ser, a eu não tenho ele, só você tem, vai ter que ser ah, minha espada, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tô aqui, Graças. obrigado, atrás o tempo, Atrai, Petrux, Atrás, ah, Petrux, eu bate eu nele, tempo. pra alguém o tempo, calma, eu eu tô... tempo. alguém tá não me não batendo, bate, não, não, se bate. Bate. Não, não se bate, não me bate, não me bate, que... não me bate, deixa que, eu... deixa que eu, deixa que eu ataco ele, eu não tô travado, bate... calma, meu Deus, eu não tô vendo nada, calma, Dando de queda. Cadê ele, mano? Tá, calma, consegui esperar um pouquinho. Tem, tem um minion um dele lá do Pedro, que onde ele está, Eu não, não sei. Muito, aqui, que é ele? Eu tô com meio coração. Ele tá comigo, ele tá, tá comigo, Eu ele parei. tá comigo. Use o anel, use o anel. Usei o anel, usei o anel. Ele, levantou, ele tá me levitando de novo. Tem um minion dele, ele tá quase Achei. novo. Achei! Ele quebrou meu escudo, LG. Calma, tô atacando ah, ele. Pessoal correto, pessoal correto, pessoal correto. Aí, para recupera minha vida, minha vida. Puto chegando. Cadê vocês? Cadê o Pedro e o Eu tô aqui em cima, velho. LG, calma, calma, calma. Eu, eu não acho consigo, que eu consigo, eu não consigo parar de. Para, calma. Espera, espera, espera, pô. Falta pouco, pô. Não para o tempo. Vem perto, vem perto, vem perto. Vamos, Vamos parar até. o tempo pra nós dois. Não, ele. não vai funcionar direito isso. Para! Vai, não vai, faz vai, vai, isso. Vai, vai, vai! Confia! Se aproximem dele que eu vou parar o tempo e nós quatro acertamos falta, ele. Falta pouco, falta pouco. Calma. Agora! Vai! Cadê? Eu Cadê? Eu eu eu eu eu tenho... Foi! Foi! Foi! Matei, foi! Matei, foi, matei, foi, matei. foi! Eu matei! Eu matei! Eu matei! Meu Deus do céu, eu matei Mano. ele! Gente. Eu consegui a espada. Onde é, que tá? onde é que tá? Onde é que você matou? Foi? Aqui. Já foi, ele caiu aqui, olha. Oh, Caraca, caramba, mano, ele é muito caiu? forte. Que bicho forte do caramba, mano. Tá todo mundo bem? Tá, certo. Tá, é o seguinte: vamos pra casa. Eu vou pegar um pouco dessas almas que eu tenho, eu vou misturar com essa espada dele e vou fazer a espada suprema. A partir daí, a gente pode ou ir atrás de mais espada dessa ou ver o que a gente faz, tá bom? Boa. Ninguém morre. Vamos. Bom, gente, os meninos já estão aqui, já estão arrumando as coisas deles. Eu só vou craftar a espada. Um dos meninos também dropou. Então a gente só tem que misturar essa espada fazendo assim, olha. Pronto, e assim a gente vai ter a espada suprema. Ah, a craft table está ali em cima. Ah, não, tem uma aqui. Tá, foi. Nossa, deixa até mais rápido essa espada. Gente, seguinte. Dropou uma espada no um daqueles Minions. Então eu tenho duas dessa. O quê? Tá bom. Sim, boa. Simple, simplesmente dropou uma estragada, só que eu consegui fazer o craft e a durabilidade veio cheia. Olha, eu fico até mais rápido. Caraca, ela dá efeito? Peraí, e quem que vai ficar com a outra? Olha, eu não sei. O que, que vocês acham? Eu acho que tem que quem ser um cara é bom no PVP. É, tem que ser um cara bom no PVP. Não, LG é um tá. e o outro. Eu acho que você é, pô. Eu não é, tenho é, eu não tenho mais nem escudo, mano. Mas aí nós faz um, pô. Pera, eu. Eu vou tomar a decisão, então. Eu acho que a pessoa que tem que estar tá com poder de ataque muito bom, muito forte, é uma pessoa que muito provavelmente tem mais chance de morrer. A pessoa que no momento tá mais fraca. Que no caso é o Pedrux. Ele não tá com a mesma armadura que a gente. Então, é Pedrux. Hum, faz sentido? Boa. Ah, nossa, fiquei mais rápido mesmo. Sim. Beleza. <risos> Mano, a nossa espada atual tem 19 de dano, enquanto essa aqui tem 25. Ah. É muito mais forte. Eu não sei se é muito útil, mas é, me dropou isso aqui também. O que, que é isso? Ah, não, não é tão útil. Bom, de qualquer forma, eu acredito que a única coisa que a gente possa fazer é voltar pra dimensão do gelo. O que vocês acham? Mano, eu acho que se é aquela criatura que tá controlando esse mundo ou esse, esse lugar, é ela que a gente tem que derrotar. E a gente já tá bem forte. Se a gente derrotou esse monstro, acho que é ele a gente consegue. Bom, então é isso, eu acho que chegou o grande momento da gente acabar com todo esse pesadelo e finalmente voltar pra cidade de utopia. Eu não sei, eu tô com medo do pior acontecer, espero que a gente esteja forte mesmo.